Boa tarde, galerinha. Mentira, que é bom dia. A gente está aqui no São Bento. São Bento. Praça Santo Antônio. Além do Carmo. Olha, não era São Bento isso aqui? Então tá bom, né? isso aí que vocês Santo Antônio, além do Carmo. Além do Carmo. Que viagem. Me venderam isso aqui como São Bento. Mas vamos lá. Vamos aqui direto. Acabou de dar uma chuvinha, a gente tava na rua, tomou essa chuva. Eu filho é surdo, é? Geograficamente falando Isso aqui tá Depois do Pelourinho Aqui a nossa Direita Opa, não posso Outra mão Não sabia, não sabia chuvinha gente É, sim, São Bento, depois do Pelourinho, a parte de cima, a nossa esquerda é Centro de Saúde Santo Antônio. Santo Antônio não é São Bento não, é Santo Antônio, viu gente, Santo Antônio. Aqui a nossa direita da Naquita Ban. Porra, sempre quis andar aqui em cima, véio. Essa região de concentra muito turista. É sim é verdade. Muito mesmo. Ó, aqui na nossa frente temos o plano inclinado. Pilar, plano inclinado, nunca andei no plano inclinado. É uma uma coisa a se fazer. É uma coisa a não se fazer andar de JMT chovendo nessas pedrinhas. Pense no negócio perigoso. na Convento do Carmo Hotel e restaurante, muito chique viu? Você Se hospedando a igreja véio, é, é chique demais, é top Só as igrejas top véio. Lago do Carmo Seguindo aqui direto Sinalização, meu Deus, é que eu não posso, não? Né, mobiliário temporária Gabriel Luga, Direitos Humanos de Salvador, Gapa, Grupo de AIDS Já tive aí, não para me tratar, não. Gente, foi trabalho de colégio. É aqui que rolava um show de Jerônimo na escadaria. Tem aqui, tem um outro lá na frente. Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. É, opa, aqui a comunidade negra é fortíssima. Cachorros, pelo amor de Deus, me deixem em paz. E tudo que eu não posso, estou fazendo aqui agora. Descendo ladeira, pedra molhada de MT. Meu Deus do céu. A é filha de Olorum. Caô, camie, se lê. Opa. Meu Deus do céu! Freio traseiro aqui, seguro. Pronto. A ladeira tá bom, dá aqui à direita, seguindo direto aqui também à direita, onde aquele carro tá indo dá no... na base Sapateiros. A gente vai sair lá por cima, meio que voltar o caminho. Vou subir devagarzinho aqui porque tá escorregadinho, tem muita pedra, tem gente, tem turista. Na manha, porra, véio, tempo. Aqui é a, a, a ladeira... Não, não, não, a escada, a escada, a ladeira não, a escada. De fuder! Porra, finalmente um passeio no Centro Histórico uh, decente, velho. Consegui entrar no Pelourinho. Tem outros caminhos. A gente vai estudar como entrar e sair. Ilesos. sem tomar multa. E mostra a vocês. Agora a gente vai que seguir direto, já passar novamente na Praça Santo Antônio, além do Carmo. Dia de minha placa, deve estar balançando aqui só. Oh meu Deus! Ó, plano inclinado, pilar, temos que passar pelo plano, temos que pegar o plano algum dia, não pode virar direita, pode seguir direto. Muitas pousadas aqui Vocês que querem se hospedar em isolador Fica a dica Perto do centro histórico Quase dentro do Pelourinho vim, sejam bem vindos, a cidade é de vocês, tem isso né, o, o, o povo baiano ele é bem receptivo com, com os turistas, a gente trata bem qualquer um que venha para cá, não tem essa discriminação, mas... É nordestina, é do sudeste, isso é ridículo, isso é coisa de gente idiota, é bestalhada. E... Gente de espírito pequeno. Discriminação e preconceito tá por fora. Eu odeio qualquer tipo de discriminação, não gosto. Ó, a gente passou, sai daqui, na verdade, né? Antônio Bar e Restaurante deve ser boa. Eu tenho uma mínima noção aonde eu vou sair. Nunca andei por aqui, velho. Que massa! Vou conhecendo a minha cidade. Nunca andei por aqui, mas geograficamente eu sei onde eu estou. Se abriu um o mapa que ele digo, Não, eu estou aqui. Mas nunca andei. Então, se eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu posso ir. Aí ah, agora tá fácil, homem Porra, minha, sério? Acorda, viado. aqui eu já conheço demais demais demais sabe aonde é isso aqui ah. agora sim pegando a dire... não ali ó direto de santo antônio ele tá falando de são bento vê. é tá falando de são bento não santo antônio realmente pronto a gente agora vai tentar pegar o caminho Vai o trabalho. Liberdade Nazaré Centro. Liberdade, Liberdade, Liberdade. Não, não vou descer Liberdade não. Vou pegar sentido Nazaré. Nazaré, Liberdade, Baixa de Sapateiros e aí direto, direita para esquerda. Subway. Barbalho, Nazaré centro direto. Eu sei para onde eu quero ir. Não sei como chegar Mas eu acho que eu tenho que vir aqui à direita agora É Lapinha, Liberdade, Macaúbas Nunca andei em Macaúbas, velho Porra, eu vou, vou, vou descer, velho Só pra... É isso Eu sei onde eu estou geograficamente Macaúba, sete portadores leões e isso. Vamos dar as placas. Só aqui que nos resta. Tá gravando ainda? Tá gravando. E aí, direita ou esquerda? Direita, né? Esquerda eu volto. Tá. Fudeu. Estamos pegando seu caminho. Na direita. Olha o caminhão. agora deu merda agora, agora, agora deu... não velho olha que contraste Salvador olha como tá aqui seco seco seco aqui não caiu uma gota de água é brincadeira mas não brinque não tô acabei no GPS aqui então voltando viu? Já vi o que eu quero, vi expressa lá na ponta, é pra onde eu quero ir. Haha, Do <risos> <risos> longe. Falando dos leões aí, meu Bahia campeão da Copa do Nordeste, né? Pá! Já bateu dois leões, esporte na final e o Vitória um pouco antes. Bahia tricampeão da Copa do Nordeste. Parabéns, Bahia. fruto e feirão tá, mas é pro outro lado. Retorno. Laura Matatu Shopping Bela Vista Shopping Bela Vista Sim, sim Universal Ô oh, véi Peraí, véi Deixa eu ficar direito Peraí, motor Minha tia tem que pegar esse viaduto Rapaz, eu tô meio confuso agora, viu De direção Já que eu vou, já que eu volto Ah, não, pronto, Asa Asa Motocenter. é, não, Motopema Motopema Porque eu achei que eu precisava pegar o viaduto Não precisa Do lado dele o rolé foi massa, viu? hoje o rolé foi de se lenhar muito bom muito bom aqui é outro caminho que a gente tem pegado, tem que subir essa ladeira aí ver onde é que vai dar bom galerinha Vou encerrar o vídeo por aqui para não estender muito. É, acho que a parte interessante já foi apresentada. Então não tem por que a gente se estender. Um abraço a vocês. Continue acompanhando. Quem gostou do vídeo, sinta-se à vontade de curtir, assinar o canal. Faça como quiserem. A liberdade de é vocês primeiro. Ok? Um abração e lembre-se, dia 6 de junho, encontro de motivadores em Salvador, Jardim dos Namorados, ok? 6 de junho. Tchau!